Yeah, vamos vou botar ó clara né hoje uma câmera diferente hoje estamos começando com uma câmera diferente uma câmera um pouco mais distante card que de que bota bota bota bota essa taça para cá para aparecer mais o, o patrocínio bota aí ó, no, no cantinho pega aí começando de uma forma diferente porque hoje o nosso podcast está sendo patrocinado fala aí Lucas essa daí é o Shark, pra quem não conhece, né, o Energético tá vindo aí novo, tá parando tudo, tá vindo aí do Rio de Janeiro, agora aqui em Volta Redonda, chegou aqui em Volta Redonda com o nosso amigo WS, também que patrocinou o quê? Cadê? ali, ó. Aqui, Ei. Meu Deus do céu, vou até dar um gole aqui, <risos> só, galera, na moral, é muito ruim <risos> aqui. Não, vou até dar um gole junto com você, cara. Ah, nesse monte de Energético aí, né, tá ligado. Pô, o cara encheu. o cara esvaziou as latas, tudo só enchendo o copo dele, que botou só energético, você não bebe, mano? Pô, que não bebo, mano, é, acho que, você que fez bateu isso? uma neurose da, daquela parada do nada. <risos> daquela parada ali. Pô, daquela parada ali. Então, pra começar do jeito certo, fala rapaziadinha maneira, estamos começando aqui mais um podcast dessa vez. Aqui mais um DJ da nossa região, moleque brabo. Já trampei com ele várias domingueiras, né não? Pô, Fala comigo, é... meu mano, Lucas Melo, original. Ah, eu sou original, vou te chamar só assim agora Bala. também. Mas... É porque, ué, Pô. apareceu outro Lucas Melo e pra mim você é o original, porque é, você foi o primeiro que eu vi. O resto é xerox, né? É, é ué, o resto vem é da China. Meio <risos> in É isso, rapaziada, toda aí, satisfação de Lucas Melo diretamente de Barra do Piraí, valeu? É, rapaziada, hoje vim aqui contar um pouco da minha trajetória, né? 2015 até 2021. Tem então, um pouquinho um pouquinho de tempo você aí, para. mas Deixa bastante. Deixa eu o microfone aqui pra você. É isso. Isso aí. Isso. Você não pode Pô. ficar na frente. E nessa correria aí que eu conheci esse cara, né? Rizão. É isso, cara. Mano, e a gente se conheceu nas correrias ali do Rota, do né, mano? É, né, cara? Eu, eu, eu, eu, eu, as amizades com o funk traz pra gente, né, cara? Que... É, isso é aí. Assim vai... Cara, e eu, eu nunca eu nunca tinha parado pra trocar uma ideia maneira contigo, porque a gente só se encontrava em voar Nos eventos. Então eu não sei, mano, como é, que, como é que você começou nessa parada. Você podia contar pra gente bem. Como é que você veio parar no mundo do funk, se você sempre foi funkeiro, desde pequeno não. esse foi seu sonho. <risos> Tem uma história longa, Quanta, Conta para nós, pode contar para nós. Mano, se você olhar pra minha cara, você... não sei se o se senhor tem cara de pagodeiro, mas antigamente eu era, velho. Ah, pensei que você ia falar jogador de futebol, eu ia Porra, cancelar. Mas... Eu ia parar as câmeras tudo eu falei, mas... Não, não, não, não. Não, o maior talento aí. também que eu tenho no futebol. Ah, mano. para, velho. Para fofoca, parte, fora A fofoca, parte, tá fofoca, fofoca, fofoca, fofoca, Pô, mano, também, você lembrou que antigamente eu tinha má vontade mesmo de ser jogador de futebol, né, cara? Uhum. Aquela, aquele sonho, né, de todo menorzão, né? Mas aí. Com o decorrer, né, dos anos, tudo que vai passando, acontecendo na nossa vida, né, vai mudando uhum. as coisas. Aí foi o Em e... 2015, mano. 2015, eu já tinha um notebook lá em casa, tá ligado? Aí ia rolar o aniversário da minha irmã, minha irmã mais nova, tá ligado? Até hoje em dia ela tem 18 anos. Mas aí na época, em 2015 lá, ela ia fazer, não lembro, cara, se era 11 anos, 12 anos. Fazer aniversário dela, aí, pô, mano, precisava de um DJ, né, pra festa, precisava de algum som, alguma coisa, eu tinha um notebook lá em casa. Ah, <risos> Nunca passou era. pela minha cabeça, tá ligado? Vou baixar já. o eu, Virtual o DJ. Virtual DJ, é esse, <risos> esse aí que ajuda todo mundo, mano. Baixei o Virtual DJ, manjava nada, minha mãe só queria arrumar um DJ, eu falei, não, precisa arrumar um DJ não. Notebook aqui, já baixei um programa aí, vou deixar... <risos> vai contratar ninguém, não. Pô, vou, vou deixar as músicas de rolando lá. Vou deixar as músicas rolando. Pô, foi assim, cara, aí... o o som com o maluco lá da rua, lá, né? Antigamente tinha... Tá ligado aquelas caixas de som que vende aí na Casa da Bahia? Né? Aham. Uhum. E tinha duas boladas, eu falei, Pô, isso aí vai dar boa. Eu já chamei ele, topou, fome. Daí foi Colocamos... seu primeiro corre que você fez como DJ? Diga, como DJ entre aspas, né, cara? Que nem passava na cabeça ainda. Aí foi só, deixei lá, montei as paradas. Tinha baixado as musiquinhas, tá ligado? Deixei lá rolando. Deixei lá rolando. E gostei, né, cara? Gostei. Foi passando os tempos. Botou tempo. no automático, tu tocou. tava lá mexendo, mexendo. Uma você hora eu tocava. Eu, da, do conhecendo o meu programa na hora que tava lá. Ah, você baixou quase na hora da festa. Tá ligado, né? Ah, pode crer. E assim foi, cara. Assim foi. E Daí pra frente, que começou o Dielo Carmelo, né? No começo, sabe como é que é, né? Pouca ajuda. Rapaziada, antigamente, gastava, rapaz. É, fala no mic, mano. <risos> fala, fala, DJ. Fala. <risos> DJ já falava rindo. Fala, DJ. Antigamente, né? Aquela ironia. Tipo assim, ó o DJ aí. É, tá é, ligado? É, tá ligado. Olha o DJzinho aí, Porra. É. E assim vai. Não quer dizer que tu é DJ. <risos> não vou lançar, é, né? Eu é, é, é a comunidade, clássica. É foda, essa é foda, velho. Essa é clássica, essa é clássica. Pô, e no começo é foda, né, mano? No começo é foda. Antigamente também não sabia produzir muito, as musiquinhas horrorosas, tá ligado? <risos> que aí já foi tudo servindo de aprendizado, né, cara? Uma caminhada. Hum. E foi o quê? Foi em 2000... 2018, 2019, pra cá, que eu fui começando a expandir meu trabalho, né? Fora da cidade. Fora da cidade. E assim foi. Mas anos antes também, né? Tem a história de, dos eventos que, que eu sempre fui. Antigamente, sabe como é que é, cara? O DJ quando começa, não liga pra nada. Só quer tocar. Só quer tocar. Parece um evento, você se vai. Que chama o contratante, close implora pra tocar, tá ligado? Vai e comer. tocar, <risos> e vai tocar por um balde... Não, não pede, antigamente eu não pedia nem isso. Nem isso? Nem isso, não queria saber como é que eu ia, eu tinha dinheiro pra ir pro lugar, eu só queria tocar antigamente. Pelo amor a tocar. Tá ligado? Tipo, foi paixão, primeira vista, mano. Você foi, mano, agulho, foi. Foi, primeira vista. Tocar. Aí, pô, mano, aí vai, vai passando o tempo, né? Que a gente vai pegando a manha... Vai ficando bem maduro, né? Pegando uhum. a visão Pega uma visão com o DJ aqui, outro, outro DJ ali. Na minha visão também, vários amigos DJ da antiga, lá de Barra também, que me, sempre me ajudou, me deu várias ideias. Você teve uma moral da galera da antiga? Tive, tive. Meu Isso parceiro... DJ é Neymar. DJ Neymar. Que sempre me ajudou, sempre botou umas festinhas pra eu tocar, mano. Também no começo, aniversário de 15 anos. Que nem todo cara da antiga tem essa mente, né, às vezes. Às é. vezes, os caras da antiga ficam meio pá, mas... É. é, de ajudar tá e tal, mas... É. Quando tem, é sempre bom, né, mano? Claro, que dá uma força demais, abre a sua mente mil vezes. Melhor, tá ligado? Igualzinho, quando ele botava pra tocar nas festinhas, tá ligado? Eu não, não tinha muita noção de todos... Como é que fala? Todos os gêneros, tá ligado? Uhum. Não buscava conhecer outros... outros vídeos. Aí, ele sempre abrir a minha média aí. Uma festa igual essa, 15 anos, exemplo, você tem que tocar de tudo. Já me apresentava as músicas, flashback que tinha que tocar, tá ligado? Todo uhum. mundo gostava. E assim fui aprofundando a forma, tá ligado? Fui não gostar. só nas atuais, não. mas também nas antigas. Tá ligado? E assim vai, mano. voltando ao assunto dos eventos, né? Teve eventos já que, pô, não cobrei nada, sempre, a maioria das vezes, não cobrava nada, ia, tocava, quebrava tudo, tá ligado? Quebrava Porra, tudo. Porra, tá ligado? E também tem, teve aqueles eventos, né, que a gente combinava, né, contratante, tal valor. <risos> <risos> ia contando que esse valor aconteceu, pô, aí comigo, mano, caralho. Já aconteceu várias vezes, mano? Do, já de, do cara virar e falar assim, pô, mano, então, deu ruim. Fora da cidade, aconteceu comigo. E eu contando com o dinheiro pra voltar, pra hein? Pra voltar pra casa. Tá mas, mas você não fechou nem, tipo, a passagem mais tanto? Você fechou só o... Não, antigamente era cabação, não entendia, pô, nada, tá ligado? Só era eu por eu mesmo, eu que fechava as paradas, não tinha cabeça, tá ligado? Uhum. Aí já agia por impulso e ia, tá ligado? Teve um evento que... O amigo chegou, tá ligado? Acabando de tocar, tava lá, tocou, vento lotado, né? Pau quebrando. Aí depois amigo vem me chamou no, no cantinho, né? Vem com aquelas, aquelas historinhas tristes, né? Nossa. tá ligado porque... Não, e o evento... Isso que eu fico mais bolado, cara. Às vezes o é evento lotado, Porra. cheio de latinha no chão, né não? O aí o cara do... fala assim, pô, então... Já vem com cara de mendigo, né? Porra... <risos> Cara de mendigo, é, cheio de fome. Falta pouco começar a abrir os bolsos perto da gente. Assim. É foda, é foda. Aí teve um evento mano que eu fui. Aí, aí nesse dia também minha namorada foi comigo, mano. Hum. Pô, aí chegamos no evento. Pum, toquei, pá. Hora de ir embora, sem dinheiro nenhum. Hum. Pô, amigo, vai e me fala que não tinha como. Que teve muita despesa, que não sobrou dinheiro e tal. Pô, Ué. mano, aí eu já fiquei maluco, falei, como é que eu vou voltar pra casa? Tá ligado? Como é que eu vou voltar pra casa? Com mulher ainda, tá ligado? Minha mulher, pô, me acompanha de muito tempo. Mas aí você não deu papo nele? Não, depois, depois que eu parei de pensar, falei, não tem como eu ficar sem nada, que é o que eu vou arrumar. Eu já chamei no canto, já dei, comecei a me alterar um pouco, tá ligado? <risos> senão, mano, senão não ia Isso dar... Isso foi em Volta Redonda? <risos> foi. <risos> É, mano, é, Eu pergunto aí. <risos> Daqui a pouco eu vou começar a perguntar nome. Não, não, não, não, não. Não, não precisa dar nome ao boi, não. E aí, mano? Hum. Com muito custo, aí tirou 20, 20, 20 e poucos contas do bolso. Certinho, Caralho. passagem minha da minha mulher. Caralho. Tá ligado? Aí tá. Masculas, vocês ainda estavam com passagem de ônibus, né? Não tá era ligado? Nem Uber. Nada. Não era nenhum. claro Aí, pô... Aí, pô, isso daí só vai refletindo, né, cara? Quando você vai só aprendendo. Só uhum. então vai só aprendendo. Também lá em Barra, também já aconteceu. sair sem dinheiro nenhum, mano. Ter que voltar pra casa a pé, com a mulher, tá ligado? Uhum. Porra, voltava na quase de manhã, né? dos eventos lá rolava até 5 horas da manhã. voltava como? Cheio de fome, as barraquinhas abertas de hot. Uhum. Você olhava assim, Porra, caralho. Se eu comprar um hot, fudeu É, não tinha nem do hot, né? De vez em quando... Aí, quando, você, quando tinha, era um galo, né? Isso é que você pensa bem. Ou você compra um hot pra você e pra sua mulher <risos> e fica sem dinheiro. Ou você não compra nada, vai andando a pé pra casa e não reclama. Você escolheu isso. <risos> Caralho. É, né? Então, é, tipo, aquela parada, né, mano? É, é muita luta e paixão mesmo, né, velho? Fala, rapaziadinha. Estamos vindo daquele corte. Pô, hoje o corte foi muito mais rápido. Não sei se... A resenha tá boa. A resenha tá boa, né, mano? Boa, a resenha, pô. pô. E a gente tava falando um pouco sobre os contratantes que, às vezes, dão um, um golpe. Um golpe não, né, velho? Um, um, um... Vários, né? Um. Uns. Um... <risos> é, tipo assim, mano. Às vezes, o que eu penso, né, mano? Às vezes, a galera quer tanto fazer um evento. Porque eu já, eu, já, eu já fiz parte de evento e eu conheço amigos que fazem evento. Mas às vezes ele quer fazer tanto evento que ele não vê a, a importância do menor DJ que tiver na casa. O menor é DJ que tiver na casa, ele teve gasto para estar tá ali. Então às vezes o cara ele bota o gasto dele na frente, mas isso é um erro. para mim é um erro. Teve uma vez que eu fui trabalhar para uma casa de show aqui em Volta Redonda, o cara, os caras me, me, me contrataram na na quarta-feira, pra eu ir filmar no sábado. Hum. Quando foi na quinta-feira, eles me chamaram lá falou, tem como você dar um... Você tá onde? Eu falei, ah, cara, tô aqui na, na vila. Passa aqui na Praça Brasil. Passei na Praça Brasil, o maluco me entregou um envelope. Falei, que que é isso? Ele, pô, tô a grama. Hum. Falei, que que é isso, mano? Ele, não, não, a gente já tá pagando tudo já de uma vez. Pô, quando acontece eu isso... Eu falei, mano, mas, até... que... mas como assim? <risos> Mas como assim? É assim mesmo, é Eu assim. fiquei até bem bugado, falei, cara, mas você é doido. assim mesmo. Tá mano. ligado? Porque a gente, realmente a gente tá já acostumado a chegar no evento e o cara falar, pô, deu ruim aqui. assim mesmo. Então, foi uma parada que eu fiquei até assustado na época. Isso também acontece, já acontece comigo, de vez em quando, cara. De vez em quando acontece, de nego já querer, já, contato, antes, a querer passar antes. antes, tá ligado? Não ter problema. Mas, cara, é, mas ao mesmo tempo que eu vejo isso como uma parada... É, essa parada deles de vez em quando dá ruim, isso eu vejo mais como uma má administração. O cara não se ligar que uhum. ele tem a responsabilidade de pagar todo mundo, né? Antes, antes, de contratar, antes de pensar em contratar, ele já tem que ter a grana. Foda-se o dinheiro que vai dar do evento. O dinheiro do evento, não... eu acho, pelo menos na minha teoria, seria que o evento não paga o evento. O evento paga o que você gastou no evento. Você tem Sim. que ter dinheiro para fazer o evento. Investimento. Tá ligado? É um investimento. Exato. Igual, é, igual um, é igual você ir na bet 365. Você não tem como esperar o jogo acabar <risos> é. para apostar. Você tem, tem que, você tem que apostar que mais, antes. pô. pô. É, ué, entendeu? É basicamente isso, mano. Mas você já teve outro, outras treta dessa, mano? De contratante? Ah, mano, tive várias, mano. Eu tive várias. Deixa eu ver se eu de alguma aqui. Deixa eu só botar aqui o negócio aqui pra frente, aqui, ó. E puxar é. essa parada pra trás pra aparecer a logo. Tá ligado? É, tá, tem tá que aparecer a logo né? do exame original. É isso aí. Mano, e fala pra mim, mano. Lá, lá no seu início, quando você tava começando, depois, depois do aniversário da, da, da sua irmã, uhum. daí você já começou a pegar os próximos eventos? Você, você já começou a pegar rápido? Você já conseguiu pegar uns aniversáriozinhos? Não, como é foi não foi rápido, não. Foi rápido, não. No começo é sempre mais difícil, cara. Não tem você jeito. tem que fazer um flyer, correr atrás disso. Ih, meu fly, meu primeiro fly foi eu mesmo que fiz. <risos> <risos> Mano, negócio feito pra caralho, né? Mas é no começo assim mesmo, liga pra nada. Você só quer fazer o que você gosta. E, tipo assim, no começo, pra eu começar a fazer meu nome, cara, foi. É sempre difícil, não tem jeito. Aí você, Mas você precisa daquela oportunidade, né? Você precisa da oportunidade pra mostrar que você é bom, tá ligado? Por outras pessoas verem e botar fé em você. Caralho, mulher que começou muito como DJ. mulher é, moleque tem... é bom, entende? É. E assim vai. Precisa é. mesmo da rapaziada que começa oportunidades que antigamente era foda. Né? Tinha amigos meus antigamente, né, que fazia evento na cidade, sabia que era DJ. Pô, eu era doido pra tocar nos eventos, os caras não botavam, nunca. Nunca botava, tá ligado? Você e tem eu... quanto tempo de DJ, mano? Seis anos, mano. Seis anos. Pode crer. Muita coisa... Hoje, hoje e hoje, você tem uma moral um pouco diferente com a galera lá? Tem, mano. Hoje em dia tá totalmente diferente pra você ver como é que as coisas são, né, cara? Hoje em dia, pô, rapaziada... Todo mundo nem... Só me chama pelo meu nome quem é família me conhece pela internet. Porque me conhece mesmo chama só de DJ no, no serviço. Até os, os fiscais do meu ralo já tão ligados. Já... É o DJ! É o DJ. Rapaz, ah, tá, ligado? tá ligado? Rapaziada toda. E, cara, pô, me lembrou agora uma coisa agora, hum. antigamente, mano, antigamente, pra quando eu comecei mesmo, tô lembrando aqui do quando eu ia tocar nos eventos, eu não tinha wi-fi nem nada em casa. Uhum. Tinha wi-fi, não entendia muita coisa, site para baixar música, onde baixava o que procurar para baixar, tá ligado? Aí também tive a grande, uma, uma ajuda do meu amigo, DJ Alisson, hoje em dia ele parou, largou carreira. Hum. Mas antigamente, mano, ele que me deu uma ajuda danada. Me ensinou a produzir, tá ligado? Me ensinou a produzir. Antigamente precisava de música pra, pô, pra tocar, não tinha música. Ele pegava pendrive drive passava tudo daí pra mim. Dava uma moral. Me ensinou, me ensinou carimbo. tudo. Carimbo. Ele que pedia pra, pra mim, pra ele, produzia música pra mim, antigamente, tá ligado? Uhum. O moleque me deu uma moral uma moral mesmo, se vai ser no sempre lembra... Né? <risos> ele tá falando aqui, ele tá falando é. aqui, ó. Ele não fala no mic, fala no mic. Aqui, aqui aí, ó, ó, ó o pai, ó. No mic... Pô, no mic, pega no mic, fica meio esquisito. Pega no mic mano, é fala no mic foi mal. Foi mal. Aí, cara, igualzinho, hoje em dia o pessoal conhece mais ou menos meu trabalho e tal, mas, pô, não sabe o que eu passei antigamente. Já sabe como é que eu baixava música antigamente? Hum. Não tinha um celular muito bom, não. Celularzinho horrível. A minha mãe tinha um celularzinho melhor, tá ligado? O que é que eu fazia, mano? Pode falar o nome do site que eu baixava? Pode. Você ouviu falar site pesadão.com, tá ligado? Pô, é, né? a... <risos> Todo mundo. Antigamente, tá ligado? O que é que eu fazia pra baixar a música? até era um dos únicos que eram, pelo menos, eram mais famosos, né, mano? Era, era. Hoje por... em dia eu não, eu não escuto muito mais, né? Nem sei se existe ainda, Se existe, se ainda, existe será. ainda, né? Depois eu vou até ver isso daí. Aí, mano, cara, eu pedi o celular da minha mãe emprestado. Era a maior luta pra ela me emprestar o celular, mano. <risos> pedi o celular dela emprestado, aí falava que ia sair. sair. Aí ela falava pra caramba pra eu ter cuidado com o celular dela, né? Aí eu pegava o celular, mano, ia lá pra praça, lá, da, do, da, lá de barra. Conectava no Wi-Fi, tá ligado? Da praça. Da praça. E, mano, eu chegava lá cedo, cedo, e ficava lá até alta hora, mano tava no site pisadão.com, né? Sentava no canto no banquinho da praça e ficava baixando música, mano. Várias horas, várias horas. Aí eu levava, antigamente, tinha o cartão de memória da minha mãe, que eu não usava muito, tinha outro meu, tinha bastante memória, tá ligado? Uhum. Baixava música pra caramba no pendrive, no, no cartão de memória dela, enchia. Ia lá, trocava, botava o meu, baixava, baixava, chegava em casa, conectava o USB e passava tudo pro notebook. Foi assim bastante tempo, mané. Eu ia per perdia tempo lá na praça, como? Não tinha nada. Não mas tinha... por que, que você nunca levou o Note, cara? Porra, pra praça. É, é, aí eu levava, tava... tá Não, eu fui ter. Eu fui ter Note agora, né? Depois de velho. Até te contei a história do Note, que é uhum. engraçado. Mas, mano. É. é isso aí mesmo. Então. Mas só que. Pô, se eu tivesse um o antigamente, eu antes, eu ficava pensando assim, caralho, se eu arrumar o um note, eu vou lá pro shopping, velho. Cara abrir o Abril, é fechar. Nós... Mano, primeiro ano da Isão Filmes, o pessoal vinha marcar reunião comigo. Ah, onde que é seu escritório? <risos> escritório. falei, meu escritório, eu já logo lançava assim, lançava mesmo, velho. É. é lá no Cider, pô. Aí mesmo o cara. cara, lá no Cider Shopping, eu é, pô. Vai lá, onde que eu te encontro lá no Cid? Pô, é fazer o seguinte: a gente se encontra lá na praça lá, de alimentação. Show? Caralho, mó maninha! Ou eu então acho? eu metia de, pô, não, não, não, não tem lá no subsolo? Hum. Então, vou estar tá ali na. tomando um cafezinho ali. Você lá, cara, que chegava é assim, lá no moleque. subsolo, nego. Pediu um cafezinho de vez em quando, comia um sushi, um, uma comida japonesa. Quando tinha, né? Quando tinha. quando tinha, né? Quando Sim. não tinha, era o um cafezinho, Só. cafezinho, pão de queijo. Tá bom, que mesmo assim já era uns quase 15 conto que já ficava. ali. derrame, nesse... <risos> hum, mas era. Aí os caras, pô, onde que você não faz? Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos encontrar lá, lá no shopping. Eu meti essa, é. aí eu direto eu queria, mano. Pô, queria ter um notebook pro cara chegar e <risos> tá lá com o notebook aberto, mano. Aí, pô, no mínimo dá uma cara de escritório, né? <risos> tá ligado? O cara chegava, pô, pô, pô. entendeu o telefone, <risos> tá de... Mano, e eu já vi um monte de maluco fazendo isso, cara. É. E não pro shopping, abre lá o notebook e, e, pronto, fica. e fica, e fica. Tem lugar até agora, tem, tem lugar na vila, que eles botaram até ponto pra você ligar, pra você botar pra carregar. Pô. Notebook? Notebook, celular, qualquer que coisa. Isso. Tem uns pontinhos estratégicos. Tem que uhum. ser cria pra tá ligado. É. O também ele botou assim na cara. Ah, é, é vai longe, senão vira é. bagunça. Pô, no aterrado ali. Na, na, na, agora eu vou contar pra vocês. Eu acho que tem um pontinho, <risos> Walter, nome. Você carregar é. seu celular na rua. Quando você estiver andando na rua, no aterrado na, na, naquela praça. Atrás ali do. do at, atrás ali do, do, do batalhão. Aquela praça ali. Tem um coretinho assim, ó, hum. cheio de tomada. Tem um que dia isso? que eu tava andando na vila, na vila, não, não aterrado. Falei, caralho, tem que carregar, tem que carregar, carregar. Aí eu passei <risos> perto dessa praça, mano. Eu parei, Já foi. parei e olhei assim, ó. Falei, caralho. caralho. Porque sempre eu ia pra onde? Eu ia pra rodoviária. Uhum. Precisa carregar o celular, eu vou pra rodoviária. Na rodoviária tem. Onde que você fica esperando um ônibus ali embaixo? Tô ligado. Onde que os ônibus entram? Embaixo hum. dela ali mesmo? Tem umas tomadas. Então, quando eu tava na rua, eu precisava carregar, eu ia pra e rodoviária eu pulo, eu pulo. Aí eu, pô, na hora que eu olhei, filho, embaixo do. Embaixo de uma sacadinha, um negocinho que tem lá, do lado da quadra assim, é. um negócio branco redondo. Hum, costei um, <risos> um carro na hora, filho. carro na hora. Eu, pouco por e lá, eu né? fui lá, na hora que eu vi, na hora que eu pluguei ele puf começou a carregar. Cara. Aí já é, era. Mas, tipo assim. É... Eu nem sei onde é que tava o assunto e eu fui parar e carregar <risos> dois de celular. <risos> que bosta, O assunto tava no notebook, cara. Tá no notebook, tá no notebook, tá no notebook. Tá notebook. Pô, oh. Mas me fala aí, você tinha mais ou menos quantos anos quando começou essa parada? 15 anos. 15 anos, de idade? Novinho. Hoje você tem? 21. Caralho, mano. Você é novão, cara? Sou, mano, a é Carinha. Não, a Carinha tá! <risos> <risos> oh. Fala aí! Comparar fala com aí. a sua é foda! Fala, fala aí, aí não, mas... que isso! Que isso! O pai tem muitos anos de. Ó, <risos> oh, rapaziada, fala aí, fala aí no comentário. Quantos anos você acha que esse moleque tinha? Fala aí, rapaziada. Quantos anos vocês acham que o Lugar Melo tinha? Não, mas falando sério, eu pensei que você tinha uns um 19 mesmo. Eu tenho aí, cara de pra novo ir, mesmo, papo reto. que mesmo. Não é Não é. tanto, mas já é. Mano, e daí, mano? Como é que você foi parar no seu primeiro evento grande, pai? Pô, deixa eu lembrar aqui, cara, evento grande. O primeiro evento, assim, que te deu um, um impacto de público, que você falou assim, caralho. Pô, deixa eu lembrar aqui, cara, são tantos. Foi teve aqui um, ou foi lá? Teve um. Na sua cidade. Teve um, é, tinha um evento que rolava ali em Vaz Alegre, tá ligado? Vaz Alegre ali no clube, Vasque Clube, que tem ali um clube maneirinho, tem ali em Vaz Alegre, tá ligado? Aí o... O dono de lá, mano, começou a fazer várias... Vários bailes, várias paradinhas, tá ligado? Aí não lembro como é que eu... Não lembro como é que eu tive o primeiro contato com ele, não. Não tô lembrado. Só sei que eu toquei a primeira vez naquele baile, tá ligado? Daí diante, eu me chamando. Eu toquei nesse baile durante uns três anos. Da linguagem alegre ali, que sempre rolava. Era certo, sempre rolava. E daí, cara, tava começando o baile, tava ficando bastante falado. Que como? Quando botava lá que eu ia tocar, o nego fazia... Van de barra, barra de Pinheiral, tá ligado? Ah, pra é, ele ir pra Vaz Alegre ele curtiu o baile, tá ligado? Geral, eu tava foda. assim, a gente falava, cara, Vale Alegre o baile lá tá ficando maneirinho, mano. Vai esplanando um pro outro, tá ligado? E começou. Em nego de Pinheiral de Vaz de Alegre. Vaz Alegre de, Vaz Alegre, de Barra, baile. tá ligado? Lá em Vaz Alegre, lá eu fico em casa, mano. Lá, a rapaziada, tudo lá, tá ligado? Muito tempo lá curtindo os eventos. Rapaziada, sempre me abraçou, tá ligado? Uhum. Lá é um lugar que eu, que eu fico à vontade mesmo, que eu gosto de tocar quando tem. Tudo que rola lá, quase semana passada eu ia tocar lá, no evento lá, que o amigo fez num, Lá na, na praça lá, tem, uhum. tem uns barzinhos e vários trailers. Uhum. Aí um dos bares botou um, event, um ventinho aberto assim, tá ligado? Uhum. Aí, pô, o amigo me chamou pra tocar, fechamos tudo certinho. Pô, na hora que eu cheguei, falou que eu ia tocar 9 horas. Aí tá, fui, cheguei lá, na hora que eu cheguei, mano... O Natal já tava... O Natal tava cedo lá na praça. Carlos luzes piscando. <risos> Cheio de polícia, mano. Que cara. isso? Pra embargar mano. o negócio do Embargou, carro. Embargou o baile. Não, mas já tinha rolado. Já tinha rolado o pagode, o forró. Tá? Na hora do fã eles chegar. <risos> fã. Parece que tava combinado já, velho. Parece. Solta aquele <risos> som, <risos> velho. <véio>. Mentira. <risos> <risos> Piada mano. interna. Aí os cara, aí os amigos lá começaram a botar a pia, e foi botar o Lucarmel no cartaz, velho. Tá vendo? Nossa! os caras, você é maluco, falando com o dono do bar. Você é maluco, rapaz. Lucarmel é um lombo, é um bagulho, velho. Você é doido? É, os caras gastando muito, mano. Mas aí... <risos> Mas aí mas e aí o evento não rolou por causa é disso? Não rolou? Não rolou não, mano. Não rolou não. Voltei pra casa, mas... Triste, velho. Triste, mas com um amigo... Receber, amigo... Né? Não, o amigo foi honesto. Acertou. os que você toca não. e agita todo mundo você não recebe. Pô, os mano, que você não toca... Amigo recebe. fechou certinho, depositou antes, metade. Cheguei lá e ele falou, pô... Te pagar aqui, que você teve trabalho de vir pra cá e tal. Morreu ali tranquilo, tá ligado? E foi, felizmente. Tô ligado, mano. E quando, e quando é que foi que você tocou a primeira vez em, em VR? Foi logo no, naqueles eventos lá que a gente sempre batia de frente? Você VR já tinha foi... batido em, Ou você já tinha tocado em outros eventos? Já, já tinha outro, mano. Eu tô, eu tô... Você tocou mais social, né? É, mais social, festinha. Hum. Aí os bailes comecei a vir pra cá depois que eu. eu conheci lá o. O teita tá ligado? Que moleque T GTA. Eu era, eu ó, o Moleque Tem GTA, tá devendo colar aí no, no, no, no podcast. E, ó, moleque Tem GTA, ele é cheio desses whisky em casa, cara. E o cara não bebe. Não bebe, Cara, não ele, bebe. É um, ele é um cabaço <risos> Não sei pra quê, ele... Ô, o cara! Eu tem que ter estudado, não tem? Teve... Um dia... Cara, teve um dia que eu fui gravar um clipe. O cara veio me buscar aqui em casa. Eu tinha tanto uísque no carro, uísque. Tinha tu... E no meio do clipe, ele arrancou um bolo de dinheiro. Eu só gotei dinheiro do nada na nossa frente, assim, ó. A câmera voava eu falei, acabou, né? Ele arrancou aquele bolo de dinheiro e falou assim, ó. que porra é essa, velho? Ou ele é meio 22, né? <risos> Não, pá. Aí, tem, na moral, não, mas... mano, na moral, na moral Mano, já é o segundo podcast Que a gente ri muito do Tem. Mano, o Tem tem que aparecer aqui, velho O cara me mano, enrola pra colar aqui no mano, podcast Mano, eu fico vendo, quando ele bota status Enchendo o copo de De, de vodka, ah, não sei pra que Água de coco Ele não bebe, não bebe não, ele só agora faz dizer, isso Dizem que ele tá bebendo chevette, tá ligado? Que é uma bebida que tem lá em São Paulo Que, puta que, que é cara. corote Olha a merda mas... Doideira, velho <risos> É corote mais um, um suco de baunilha, eu acho. Olha, que isso. Oh, eu sei que o negócio fica com gosto de de, de Yakute. Ah. <risos> a minha <risos> mulher é de São Sem Paulo, go... ela já tá ligada. <risos> fica Sem com gosto, gosto de Yakute e ainda leva ah, o gelo de água de coco também. Um copão assim que a galera costuma fazer lá, mano. Uhum. Mano, o negócio é gostoso. É gostoso, gostoso é. Eu só não bebo porque deixa o cara mal. Torto, né? Ah, Eu mais que o uísque, mano. Você, você ficar torto. Fica bebendo aquilo. Logo... Doce, copo... Doce sim, Você beber dois copos. Doce sim. não sei. Se você beber dois copos daquilo. Hum... Dois? Mata? você ah, não vai nem curtir o <risos> baile. você Quer dizer, curtir você <risos> vai. Só não vai lembrar muito. <risos> <Que> é doideira, <risos> filho. É doideira, vai estar assim. tá lembrando os atos. Você esquece das coisas. Olha, galera. que ali é bala. Então, um pacotinho de bala. Ah, é. Pô. É, a WS mandou aí. <risos> Que Ô, de quê, cara? Falando aí mais, não, porque eu lembrei aqui, cara, eu não consigo falar o nome do patrocinador. Qual é o nome desse patrocinador? Shark Energéticos. Shark Energéticos. Eu ouvi falar que esse energético Shark é o energético que vai dominar o Rio de Janeiro. Tô já se... tá dominando, mano, já tá dominando. Brabo, brabo, brabo. Energético Shark tá patrocinando esse podcast aqui hoje. WS Esqueria, né? WS Esqueria. Depois vocês seguem o energético hein? Shark. Vocês seguem lá as redes sociais deles. Vou deixar aí na descrição. Valeu, mano. Como é que é o nome do mano? Vandim. Valeu, mano, Vandim. Do WS. Sempre fortalecendo aí. E é isso. Já mandei um áudio pra você aí, mano. Você vem, vê aí, você fecha aí o podcast, mandar aí quase todos os podcasts que ele é é, patrocinou, é. bravo. Entendeu? E, e assim vai, um ajudando o outro, né, mano? É mano, é, mano. Se a galera se abraçar, eu tenho certeza que o bagulho vai avançar. Você sente a diferença como a galera lá em SP são avançados porque eles se abraçam? Claro. Isso daí já tá bem na cara, né? Na é cara? cara, mano. Que os caras vão fazer um som lá e eles chamam todo mundo deles, mano. Isso é agora, assim. Agora nos últimos, sei lá, desde, desde antes da morte do Kevin até agora, olha o tanto de som que tá saindo do Kevin misturado com um monte de gente. E yes. papo reto cara. E o fã de São Paulo, se você perceber... Os... É hit o ano todo sem parar, cara. O ano cara. todo, tudo que eles soltam história no toda podcast. Hora, toda no hora. No podcast, ó. No, no TikTok. <risos> toda hora. História em tudo. E, e eu hora. aqui, eu pelo menos, eu escuto muito funk SP, mano. Eu consumo muito pouco That. funk. O que eu consumo do funk carioca é só o que vira moda mesmo. Eu não consumo o raizão, uhum, as montagens, as paradas que tá saindo. Só se ela história. Entendeu? Porque. Tô ligado. O que eu consumo muito aqui? Eu consumo muito funk, SP, os que tá saindo todos as cypher, os projetos dos caras, e, e, e rap, rap, trap, é, eu também tô cypher. curtindo bastante trap e rap agora, cara. O que, que você tem consumido mais? O que você tem escutado mais aí nas suas playlists? Pô, cara, eu sou um cara eclético, né? Eu fico de tudo, cara. Meu celular, uma vez tava tocando lá no balada lá, lá da, do bairro lá, aí eu tava... Botei a música, botei, ele tava tocando pagode. Do nada começou a tocar um MPB Pique, Calo, Roberto Carlos. Tá ligado? Do nada. Eu, eu ouço de tudo, mano. Eu ouço de tudo. O, no trap, mano, eu gosto do TZ, mano, tá ligado? TZ. TZ, TZ. é um dos últimos que lançou aí, né, mano? É, um dos últimos que saiu agora, uma das últimas pessoas que apareceu, assim, no, no, no trap. E o TZ é meio trap, meio funk, né? Mas só que ele Sim. é mais pro lado do trap, né? E tem uns funk dele maneirinho também. Pô. Tem uns funkzinho, né, mano? Tem. Mas é, o, o trap e o rap tá muito em ascensão, né, mano? A gente não tem visto o funk, até o próprio, os próprios funkeiros, os próprios MC de funk, tipo cabelin Cabelinho, o TZ, o Pose, os caras aí do, do Rio aí. Tá todo mundo indo pro trap, esses tá dias puxando, um cara. amigo meu, WL, salve WL, ele até ele troca várias ideias comigo sobre o YouTube, sobre música, a gente troca bastante ideia diferente, de vários assuntos diferentes no WhatsApp, daí ele falou comigo, falou, poizão, você tem notado que o funk parece que tá meio que acabando, tá ligado? Pra Porque bem, tipo é. assim, os MCs que é do funk, tá tudo cantando trap, você tem essa percepção também, mano? Tem, com certeza, mano, trap, igualzinho você viu o pose, cara. Pô, quanto, olha quantos milhões de caras estão tá fazendo visualizações rápido. O cara rápido, tá em alta. Rápido. Porra, cara. Ele fez, eu acho que foi 2 milhões em um dia, né? Pois esse papo aí mesmo. 2 milhões. Pra você ver, né, cara? O trap. Em menos de 24 <risos> horas. Foi doideira. No último som dele. O trap. Você vê que todos os MCs que vão pro trap, os caras conseguem levantar um nome maneiro. É, ó. E agora também não é só MC que tá cantando trap, né? Você viu outro maluco que fez mais de um milhão no dia aí foi o Gabigol. Pô... Cê viu? não viu sua não. você não viu, não, mano? Pior Falou que eu não vi, velho. Pior que eu não vi, ô, mano Ô, Babi, um som, pô. Com o Papatinho, mano. Papo reto. Mano, o Papatinho é tão fora que ele faz com qualquer um, da MC, né? <risos> Chega mano, Roberto K lá tá e... Tô com, não... tra... ah. tô com um trap aí, ô. Caraca, ele entra lá na cabine que eu gravo. É. Ô, mano, tá gravando, vai virar maior corte polêmico Mas... isso aqui. Lucas Melo ri da cara do Gabigol. Caramba. Bota aí, bota aí, bota aí. É, é, bota aí. Lucas Melo ri da cara do Gabigol meu, e canal duvida não é que meu? o som dele é brabo. O canal não é meu, foda-se. Não, eu vou pôr. Você é o Ronaldinho, Ronaldinho é pagodeiro também, ó. Oh, e, Rona... e a tropa do bruxo? Você viu é a tropa do bruxo? Já viu a tropa do bruxo? Viu o que é que você Então você não viu a tropa do bruxo? O, o Ronaldinho, olha só o Ronaldinho Gaúcho. Pô, o Ronaldinho Gaúcho é foda, né, mano? Pô, não tem comparação. Mano, na moral, o cara foi preso. <risos> Presta atenção, o cara foi preso. Aí o cara, aí o cara, dentro da cadeia, ganhou um campeonato dentro da cadeia. <risos> Vai vendo. Aí ele pagou, acho que ele pagou um milhão e pouco de fiança. Pela zona que ele fez lá, né? Aí o dólar, ele pagou de dólar, né? E o dólar tava, tipo, três e pouco quando ele pagou. Aí quando ele ganhou na justiça, que ele era inocente, que o governo lá teve que devolver os três milhões dele, o dólar tava valendo cinco e pouco. <risos> <risos> tá ligado? Aí o cara ganhou dólar. Nossa, parece que tudo a favor dele, <risos> né? tudo mano, tudo. Tudo a favor dele. Aí, olha só, tudo a favor dele. Aí, o cara, ó, primeiro ele foi preso, ganhou lá o campeonato. Depois aconteceu esse negócio da, da fiança que eu falei. Uhum. E quando ele saiu, ele lançou logo a tropa do bruxo. Que é o quê? Ele tá puxando todos os MCs, os que estão em altos os que estão em baixa, tudo que tem aí no, no, no, no meio do trap. Hum. E tá lançando o um clipe no canal dele, que é a Tropa do Bruxo. O cara tá pensando, ele tem muita E O cara aí. já fez muito dinheiro no rap desde quando ele saiu, mano. Que é tá ele, saindo mano. no Spotify, tá saindo no. Tá saindo no YouTube e o cara tá ganhando monetização. Esse é um verdadeiro Fazendo. empreendedor, né? O Sei. cara é o bruxo. O cara é o um bruxo. bruxo velho. Ele pode fazer o que ele quiser, né? Pra cara? quem Mas... quiser, velho. Faz quem quiser. Eu vi o, o, os caras falando que quando foi lá na casa dele, ele falou assim, pô. Depois vocês passam aí o arroba de vocês que eu vou dar uma postadinha aqui, ó. Tem um pouquinho de seguidor, tá ligado? Uhum. Ah, mano. Caralho, mano. Um pouquinho de seguidor, mano O cara tem, sei lá, eu acho que é quase 100 milhões, é 50 e poucos milhões, um negócio assim, mano. E outro cara que não vai ficar duro, né, cara? Nunca na vida, <risos> nunca, nunca né? na vida. O cara no, na cadeia tá fazendo churrasco. Você acha que ele tá sofrendo na cadeia? Tava vendo, nada, velho. Tava a gente difícil. fora da cadeia. Mano. Tá ligado, mano. Mano, e fala pra mim aí, mano, como é que foi? Pô, na moral mesmo, você trouxe a parada aí, ó. A MS tá aí vendo nós aí. Você nem jogou aqui o Alkin, joga o Alkin. Pô, na moral mesmo, cara. Bem Ainda lembrado. bem que a gente nem tocou um na mão do outro, né, mano? Joga aí, espirra aí, caralho. Caralho? O cara espirrar nele, você viu? Tá ligado, né? Seguindo todas as normas, é, rigidamente. Tá. É isso aí, ó. É isso aí. E, cara, você tá preparado pra voltar a tocar? Oh, do nada, você viu? Você tá, tá pensando nesses cuidados também pra voltar a tocar, ou você vai, tipo assim, porque é, eu não sei como é que a galera tá indo, se a galera tá indo de máscara, eu não sei. Não tem como não, né? Mas como é que você iria? Ah, meter uma mas... Mas... ah, mano, mete uma mascarazinha com a é logo. Pô, pra reto mesmo? E ser se cê... marra, eu acho. Não sei se você viu essa última vez um evento que eu fiz, que eu... eu ia contar a história e eu vou adiantar aqui, que eu toquei lá no baile do P.U., tá ligado? Uhum. Pô, mano, aí quando eu ia, quando eu fui tocar, tá ligado? Teve uma época que eu tava com cagaço do caralho, da, tá ligado? De entrar na favela? Não, bagulho de covid, mano. Tá ah, ligado? mano, eu fiquei... Uma época não, eu fiquei até agora. Eu só, eu só saí do cagaço porque eu tomei a vacina. Tá ligado, mano? Eu tava com cagaço, mas eu não tinha medo de ir. Tá? Porra, aí, porra, mano, aí... Um amigo meu desenrolou, mano, pra eu tocar no PU lá. Ah. Um amigo lá amigo lá do bairro mesmo. Tu foi? Felipe. Aham. Uhum. Mano, aí mas aí eu fui pensando, tá ligado, mano? Minha mente tá tão, sei lá, mano. Eu tava pensando, caralho, vai ter nego pra caralho. Corona <risos> vai tá no ar, mano. Tá ligado? Que que eu vou fazer? <risos> aí, pô, mano. Pior que eu tava com medo mesmo, mano. Eu tava com medo Você de eu Você foi de máscara, mano? Você é maluco, mano. Deus é de máscara. Ficar de máscara, mano. Na favela. Baile é. rolando de é, máscara. Você tá na sua... Mama... Meti uma máscara, um óculosinho, cordãozão de ouro... Mano, primeiro que... Cate... Cara Máscara doidão, você vai querer saber de máscara, meu? Não! É foda também, né? Dentro do baile você vai querer beber... brazar, né? Como é que você vai botar máscara mesmo, velho? Não tem como Igual assim, que rola hoje em dia, né? Que... Tem lugares que bota lá o uso obrigatório de máscara, mas não é uma coisa que não tem como, né, cara? Não tem. Você não consegue. Não. É não, é, é foda. Eu nem imagino como é que vai ser agora, velho, eu tô imaginando aí, porra, como é que vai ficar o Aero lotado. <risos> Você já tocou na Aero, mano? Mano, eu fui uma vez, uma vez tocar lá, no evento lá, só que não deu boa não, tá ligado? Ah, o mesmo evento que eu tava. Seria mesmo. Que a Marcele cantou lá pra ninguém. <risos> mesmo, é, se tinha... Pô, eu tava animado pra tocar nos eventos lá, mano. Era várias equipes, mano. Eu queria tocar na Lazer Digital de qualquer jeito. Lazer Não. Não, é que tava. Tinha, tre... Daquela acho que tinha três. Naquela chato bom, chato bom digital. É, mas tá tinha ligado? umas três ou duas equipes nesse dia? Tinha, mas que eu fui pensando que ia tocar na chato bom digital, tá ligado? Aí, pô, cheguei lá, o bagulho. Puf, tio tarado, é. Nem subiu. Mano, aquele dia lá o que estragou foi a chuva, você lembra? Que choveu em Volta Redonda, que desceu barro... Só que eu não lembro, lugares. que eu tava tocando em outro lugar aquele dia, mano. Eu sei lá, de Valença. Eu tava tocando na festa de faculdade lá em Valença. Mano, mano. tipo... Teve deslizamento num monte de lugar, alagamento num monte de lugar. Que isso, Ninguém mano? conseguia sair de, de casa em Volta Redonda, filho. Doideira, foi isso. Acabou cara. luz em Volta Redonda toda. E eu tava lá da balada. Uhum. Eu tava vendo a parada acontecendo e falei... Mano, é, é mentira, mano. Tá ligado? <risos> Tô, ou, o baile tava, tipo... Tudo organizadinho. Tava, tava no jeito, mano. Os, o, o camarote fechadinho, tudo. tudo grade, assim, as equipes, o salão, tá tudo bonito, mano. O bar, tudo adesivadinho. Mano, tudo mano, bonitinho, tô... mano. Eu tá tudo bonitinho. Coração, na hora que eu vi aquilo acontecendo, mano, eu vi a cara do amigo. Porra, até falar aí, mano. Na moral, na moral. O amigo vai voltar a fazer evento, eu tô ligado que ele vai voltar a fazer evento. Ele falou que não vai, mas ele vai porque ele gosta pra caralho. É. O moleque tem GTA, mano. É ele mesmo. Mano, o evento dele tava lindo, lindo. Tinha tudo pra rolar bonito e todo mundo se divertir. O negócio tava... Tudo organizado, top, tudo top. com top. segurança, tudo bonitinho. O aero todo arrumadinho. Mano, quando eu vi aquilo acontecendo, mano... Eu fiquei, o meu coração doeu por ele, tá eu ligado? Eu também fiquei meio, meio pá, tá ligado? O meu Porque... coração doeu por ele. E ele chegou pra mim, assim, com o olho cheio d'água. Falou isão assim, eu não vou mandar ninguém embora. Porque tinha pouca gente chegando. Uhum. E a Marcelle tava chegando, alguma, alguns MCs chegando. E ele falou, eu vou deixar a galera cantar e eu vou pagar a galera. E deixou a galera cantar, cantou ali pro, pro público que tava lá, que era pequeno. Uhum. Acertou com os caras, entendeu? E tipo assim, foi um evento que ele fez de coração que eu vi que era um evento que tinha que ter explodido, cara. Tá? Mano, porra! Tinha que ter explodido. Não, eu não sei que eu não curto muito para pra cá, mas você já viu algum evento com tanto de equipe que tinha lá? Você já viu? Ah, mano, na época que ele fez não tinha nenhum. Era só mais antigamente que eu antigamente. via que tinha mais de um. Mas eu nunca fui num baile que tinha mais de uma equipe. Foi, foi o primeiro que eu cheguei lá, eu falei, cara, eu acho que tinha três equipes, mano. 3 ou 2, era três 3. De um clube fechado, mano. De um clube fechado. <risos> era uma equipe assim, é. uma assim, outra no palco. Tá ligado? Tá Foda. ligado? Bravo, brabo, brabo. Acho que tinha até a série gold, não sei. Um bagulho assim, mano. Bagulho louco. Não mano. lembro, não. Bagulho louco, Só mano. Só que eu queria, eu queria muito a caraça da daí, mano. Cheguei bagulho lá. louco. Mano. Ficou... E era um balizão que era pra ter rolado. E não só esse, mano. Depois, depois eu até falei, tem, na moral, tem um bagulho de errado que acontece, mano. <risos> Parece, sabe? Parece que é um bagulho louco. Depois teve outro evento dele. Hum. Lá no Rota. Não sei se você tava nesse, mano. É, devia estar. Tá. Mano, a gente tava lá no Rota, do nada começou a chover. Hum. Aí, o palco tava em cima da piscina, tá ligado? Então tinha... Ah, tô ligado, Zé, tá, eu tava, eu tava, eu tava assim... Aí começou a chover, chover, muito chover, chover, chover... Caralho. Do nada começou a chover muito, muito, <risos> ventar muito, eu falei, caralho! Morar tudo lá dentro, O mundo ligado. vai acabar só porque nós tá fazendo evento, velho, né? Não é possível. <risos> Aí, do nada, não tinha mais... Aí, do nada, os equipamentos desligou. Eu lembro. Desligou, que acabou a luz o um negocinho. Assim. Demorou tava... pra não voltar, hein? Tava molhando as coisas. E daí eu, eu desci do palco, que eu falei, mano, essa porra cai dentro da piscina. <risos> Papo reto. Tá transformador de luz aqui. Um monte de coisa, vai morrer geral <risos> eletrocutado. Vou descer dessa porra. Aí eu desci, fui lá pro meio do, do salão. Mano, no meio do salão tava chovendo. Tava pingando, né? Não, vento. Não, mas tinha umas partes também tava pingando. Não, lá tinha umas partes tava pingando, mas o vento, mano. E as telhas tudo balançando. Mano, e mano, no raio sem parar. Se caí tá no raio sem <risos> parar. Aí do nada o falou assim, aí... Tá lagando! <risos> falei, caralho, maluco! Mas tá no segundo andar... Como clube. tá lagando? <risos> mano, na hora eu olhei o estacionamento, ué, cheio d'água. Lagando o bagulho no altão, né, o cara? O estacionamento velho? cheio d'água. Aí, filho, eu falei, mano... Puts, é hoje, Deus. o bagulho tá acabando. Ué, eu tô ué, aqui no meio do Aquele dia, dia foi sinistro mesmo, minha, mano, aquele dia foi sinistro. Falei, mano. só falta eu começar a ser arrebatado nessa porra. <risos> Que? E aí, vamos ficar, vamos ficar! E aí, eu falei, caralho, eu tô aqui no meio do baile. Se a galera for arrebatada, fudeu. Que? Vou explicar o quê? O que, que eu tô fazendo aqui? Pô. Mano, e detalhe, naquela época, eu tirava a foto no, na fran também, né? Nunca fiz taquadinha. Mandar... Nunca? É, nunca, mano. Ah, Sempre quis mano, você vai <risos> tocar lá na fran. <risos> Oi, Olé. Vamos botar o moleque aí. Fala, fala aí, Euler. Fala, Lúcio. Vamos botar o menor pra tocar aí. Quebrar vai... tudo, lá. Né? Você vai tocar lá, lá, lá na Fran. Eu vou fechar esse baile pra você. Então é isso, mano. Eu vou... Ô, Euler. <risos> pelo amor de Deus, hein, ó. Ó, passar vergonha aqui não, hein, perante o público. Nada. <risos> Passa nada, o é original. Que isso, ó. E ó, o Lucas Melo original, hein. Barra do é Pereira, Barra Mansa, não. Fala, tu. <risos> Como não, né, não? Mano, e que parada é essa que surgiu outro Lucas Melo? Você ficou bolado? Fiquei não, mano. já dou o papo, velho. E aí? Pô, mano, não... Pô, minha dona não deixa eu mentir, mano. Muita gente que via o nome de Elo Carmel no Fly, aqui de VR, vento de VR, de vez em quando lá, lá em Barra... Achava que era tu. Tá ligado? Achava que era eu. O eu nego já perguntava. Eu tinha, tinha dia que chegava final de semana. Aí tinha, aparecia o cartaz de Elo Carmelo. O nego, um monte de gente perguntando: qual é, qual é a Mela? Falando mais. Vai tocar. <risos> Vai tocar hoje lá em VR, mano? Eu falei: eu, mano? Sou não, o nego Tô mandava sabendo. o cartaz. Aí seu nome aí, mano? Aí, aí muita gente confundia, mano. Muita gente mesmo. É, vocês são igual. <risos> Porra, o contraste é diferente. <risos> pô, mas, pô. Mas, mano, mas é foda. Mas é foda, esse, esse, essa, esse dia pra trás, uma época atrás, tem um amigo lá de Barra Mansalá, pô, MC Zão, Caô. Papo reto. Mais feio que você? Mano, você <risos> tá ligado que o pai é o original, porque o original é, é quem brota primeiro, né? Tá mano? ligado. Então o pai é original. E pô, mamãe, papai fez com um carinho, velho passou gloss <risos> bonitinho, entendeu? Cuidou tudo. Cuidou tudo, velho, então pô... Mas é feio, mas é engraçado. Tá <risos> então, então tem um ponto, né? É, tem um ponto bom, tem um ponto bom. Mas, mano, essa parada não me incomoda, não, mano. Não me incomoda, não. E, mim não. e às vezes se alguém confundir, quer dizer que, porra, o meu nome tá rodando aí, né, mano. Eu tô aí, então. Né? Se alguém achar que sou eu, quer dizer. <risos> se fizer porra. sucesso, tá bom. É, mano, não pode fazer merda. Tá ligado? Porra. Pô, não. Se a minha vida pegar e eu ir de ralo, eu vou ficar bolado. Que... Pior que já me. Então, rapaziada, tamo voltando aí, Aquele. Aquele corte, mas a gente tava no meio do assunto polêmico, que a gente não vai pular. Não, vamos não, vamos não. Você tava contando a história. Peraí, só um instante. DJ Lucarmelo. História do... que tipo mesmo? Você tava contando a história, mano. Me lembra, me lembra aí. <risos> Qual foi, velho? lembra aí, mano. Tô Caralho, eu também não lembro, velho. Precisa não, é lembrar, aí, mano. tem que lembrar. Minha mulher agora, parou para falar comigo, eu esqueci. que tá que você tá falando, mano. Tem que lembrar isso aí agora, mano. Hã? Tem que lembrar isso aí agora. Porra! É que a gente para, galera. Aí eu fui lá embaixo pegar gelo. Ah, lembrei. Ah. Do outro DJ lá me confundiram, tá ligado? É. Aí Mil comentou, tá ligado? No status do... desse amigo postou foto comigo e tal. Comentou como se fosse o Carmelo, esse cuzão, não sei o quê. Moleque, é isso, isso, aquilo. Aí depois que o amigo explicou que, eu, que não era, tá ligado? Esse no Carmelo, era outro. Tá ligado? Caralho. Aí, aí já tem, tem rincha por aí, né? Então. será que é o, o 02? <risos> <risos> 02. Doideira, louca. mano. Doideira. Hum. Pô, mano, mas aí. Também mas ele... é aquilo, eu só fico com medo disso. Falei, mano. Usar o mesmo nome? Demorou. Eu eu registrei o meu como marca. Aham. Uhum. O, o cara não pode lançar uma roupa chamada Izão. Não pode? Não, se lançar é minha. É minha também, vai dividir comigo o dinheiro. Uhum. Mas assim, de DJ, dessas paradas, eu nem ligo não, mano. Vai lá, de boa. Tá ligado? Pô, lembrei que também da carreira aqui, no caminhar, um dia também, cara, que eu fiquei feliz pra caramba quando um amigo também meu, DJ Lá de Mendes, DJ Edu, hum. me chamou pra dar uma entrevista igualzinho. Eu vou ser assim na rádio dele, mano, Rádio FM. Ai, maneiro. Divulga Pô. aí, divulga aí, fala aí o nome. Rádio RCM, Lá de Mendes, só esqueci agora o site, mano. Depois é eu bota é, depois... é no DJ. Não, do... é FM também, é, tem online, é? tá ligado? Mas é. fala o nome do DJ. DJ Edu Silva, tá ligado? Isso aí, salve Edu Silva. junto Deu oportunidade de lá. Me chamou, mano. Quando ele me chamou, não entendi nada, tá ligado? Aí eu acho que foi, foi porque. Foi bem no início? Vamos botar assim no meio, <risos> <risos> tá ligado? Eu acho que foi que. Eu acho que foi que ele viu. Ele tá, eu percebi que antes de me chamar, ele tava acompanhando minhas redes sociais, tá ligado? Pode crer. Tava curtindo minhas paradas. Tava direto visualizando minhas paradas, tá ligado? Aí eu Pode acho crer. que ele me viu tocar também uma vez lá na cidade. lá Passou um tempo depois, ele me fez o convite. Eu não entendi nada, tá ligado? Me chamou pra tocar na Pode rádio. Crer. Pra mim foi um bagulho uma, sinistro, tá ligado? F Grande, rádio FM, né? pô Bastante a gente ouvir. Maneiro, mano. Tá ligado? Aí foi, foi nessa daí. Deu boa. Eu gostei também, e assim também foi, porra, roda de funk, mano, porra, roda de funk. Porra, como é que foi essa história aí, vocês colaram lá, colou você, o Biel. É, o Biel, Biel que é o, o autor de tudo, mano, pô, Biel fala pra ele até hoje, mano, esse cara realizou meu sonho, mano, roda de funk, mano, pega a visão. Todo, todo menor que começa no funk tem um sonho, mano, de ir na roda de funk, não tem jeito, tá ligado? Se alguém falar que não é mentira, mano, tá ligado? Eu sonhei lá, nunca fui. Aí, tá Até ligado? hoje. Eu nunca. Tipo assim, eu não tenho nada pra eu ir lá e apresentar lá. Uhum. Por enquanto. que ela pegar a visão. Mas eu, só de conhecer e conhecer Porra. os caras de frente. Muito e foda, pegar foda. na mão dos caras. É saber reconhecer quem tá levantando o movimento. Sim. Quem tem carregado o movimento. E admirar os caras que tem feito isso, tá Sim. ligado? É pela importância que os caras têm, tá ligado? Então. Pô, Bobo e Alexandre, mó. Maior... Pô, ele, o Bobo que brotou de. satisfação era. um dia poder conhecer vocês. Vocês são foda. Porra, na moral, o Biel, quando ele me fez o convite. Antigamente, cara, eu, quando ele me fez o convite, minha alma voltou lá. Antigamente, quando eu ficava vendo os vídeos da Hora de Funk, pensando se um dia eu ia ter, porra, a oportunidade de ir lá. Tá ligado? Se eu, se eu ia conseguir Nossa. ir lá ficar vendo vídeo no YouTube, Aí, minha mente voltou na hora, tá ligado? Na hora que ele fez, fez a pergunta, que eu queria fechar com ele pra ir pra lá, eu nem acreditei, mano. Eu falei, caralho, mano. Pra hora de funk, caralho, mano. Eu fiquei pensando aquilo mó tempão, mano. Sua mente fica só querendo que chega no dia, tá ligado? Uhum. E assim, pô, foi nós três, eu, ele e Sininho Chininho. Chininho. Pô, mano, eu fiquei até meio que surpreso com a, com a apresentação. Você até falei com os caras depois. Falei, pô, nós três levamos uma live, acho que foi três horas direto, tá ligado? Não eu sei assisti. se... Três ou duas horas. Eu não assisti no ao vivo, assisti depois. Uh -huh. Levamos uma live, cara. Tá ligado? Tudo no profissional mesmo, tudo certinho. Parecia até quem tava ensaiando tudo que ia fazer, tá ligado? Acho que o bagulho foi muito, muito perfeito mesmo, tá ligado? Representamos o nosso nome, tá ligado? Isso aí é o... Foi uma conquista grande pra mim, que se um dia no funk eu não, não subir, cara, só as coisas que eu conquistei, que eu tenho pensado em conquistar quando eu comecei, consegui conquistar, pra mim já... Tá ligado? Já é uma coisa mostrando que eu evoluí, tá ligado? Tô ligado. Mano, e tipo assim, e, é... Igual eu sempre falo, né, com os caras que vem trabalhar comigo, eu falo, mano, o que é o estourar pra você? Tá ligado? Uhum. E eu te faço essa pergunta: o que é o estourar pra você? Que você vai se. Você vai olhar e vai falar assim: Porra, eu tô estourado. Cara, eu, eu sempre, sempre falo. De vez em quando eu oro, tá ligado? Uhum. Ah, aquela conversa com Deus, eu sempre falo pra Deus: Quando se for de dar boa, tá ligado? Eu não quero muita coisa, eu não quero só, tá ligado? Dar o um melhor pra minha família mesmo, ter dinheiro pra comprar o que eu quiser, tá ligado? Uhum. Não quero ser aquele pá. Se, se for, se for a vontade de Deus, vou ser aquele DJ conhecido mundo todo, tá ligado? Região toda. Mas o que eu quero mesmo é poder, tá ligado? Ter meu nome conhecido. Meu nome conhecido, nego, pô, todo mundo conhece o Carmelo. O Carmelo vai tocar onde? O Rio, pô, todo mundo conhece. qual tá ligado? Uhum. Vários DJs que a gente você fala de nome, você tá, tá ligado? Todo mundo tá ligado, tá ligado? Estourar pra mim, cara, estourar pra mim é eu poder dar o melhor mesmo, pra minha família. Tá motinha, casinha própria, isso se eu tá conseguir com o dinheiro. Tá ligado? Não tá precisando correr pra pagar uma conta de luz, Sim. uns parado Estourar pra... por fama, isso daí é fácil, pô. O bagulho é, bagulho Botar é a comida dentro de casa, tá ligado? Tá ligado. Mas agora você é pai, pô, morre de tá né? A com menina? Nada. Menino. Menino? É. Tá de quantos meses a mina? Já fez nove, mano. Nove meses, qualquer eu momento. Posso estar aqui, daqui a pouco, só tocar, se ela tocar, eu tenho que Se ela tocar. Gente, sai correndo Era. de carro. E vamos lá, Ison, Guilherme! leva! Ah! Toma, toma, Ison, vou tirar o dinheiro <risos> se quiser. Igual aí, os caras aí. Pega o patrão. <risos> Porque meu filho vai nascer, porra! <risos> pô, pô, pô, pô. Ah! Tá ligado? Olha, referência. Só quem viu, viu. É Pega o dono, né? Pega o dono, porque pô, meu filho vai nascer, porra. Pô, e.. Tipo assim. O que eu vejo de dia. Rapaziada, tá começando agora, tá ligado? É não tem essa visão, né, mano? De, de verdadeiro luxo você ter uma, porra, tá ligado? Tem uma condição, mano. Hoje em dia, mano, tá daqui, free, man. Isso daqui pra mim não é luxo. Isso daqui pra mim é tipo... <risos> é, é, é tipo um... Tipo... Como é que eu vou explicar? Pra mim não é luxo. Pra mim isso daqui é tipo uma coisa que a gente correu atrás, aí, mas que é bobo de ter, tá ligado? Bobo? Não, é, não é o... Ah, você tá ostentando porque tá tomando uísque. Mano, não. é R$75 isso daqui. <risos> Só trabalhar que você compra. Um... <risos> tá ligado? Isso daí é luxo, mano. Isso daí, pô, você rachar com seus amigos, rachar com quatro amigos, mano, dá 20 quanto pra cada um, mano. Isso que você <fica> tá, <risos> <risos> tá ligado? Pô. Se eu não tiver isso daí, mano, alguma coisa tá errado. Mas, tipo assim, luxo pra mim mesmo, luxo pra mim mesmo, é eu brotar no mercado enchedor carrinho, Porra, e sempre se preocupar com a conta. Tá ligado? Meu sonho, mano, meu sonho. Pagar, pagar. a conta de luz, aluguel e tudo assim. Pa... Não, quer dizer, nem tá pagando aluguel. Não, não é? Não tá pagando <risos> aluguel. Isso pra mim vai ser, o... vai ser a maior ostentação da minha vida. Você tem que fazer a compra sem precisar fazer, usar a calculadora, né, cara? É. Porra, eu tá faço ligado? isso, mano. Ah, mano, oh, agora eu, eu comecei a Span trabalhar... Eu no meu celular e ficar na calculadora, porque senão não dá, mano. Ma mano, mas isso virou rotina. Eu comecei a trabalhar no mercado agora. Eu não sou só DJ. Falar pra rapaziada, ele também é, trabalho por fora, né? É o Conseguiu o dinheirinho aí, porque se depender, né? Da de situação que tá, como o DJ nós não sobrevive tá Foda, né, mano? o arroz 20 e poucos reais. Pô, pô, cara, você vê todo dia. Eu vejo. Eu vejo todo dia. O pessoal fazendo compra com calculadora. Não sim. vejo, é difícil ver um sem, tá ligado? Porque o negócio tá feio mesmo, mano. Né? Tá, mano. Pra tá. todo mundo. Esse dia minha mulher foi no mercado e ela comprou uns legumes, mano. Comprou os legumes. E comprou umas paradas de limpeza, não comprou nem carne, nem nada. Uhum. Deu quase 90 conto. Que isso, olha aí. Só pra ver duas bolsinhas, três <risos> bolsinhas. É, né? mano, é doideira, mano. Pô. Antigamente eu ia com 50 conto no. Até um tempo também que eu não vou na feira, mas eu ia com 50 contas na feira, moleque. Trazia muita coisa, né? Caralho, <risos> voltava cheio de bolsa, mano. Voltava cheio de bolsa. E felizão, eu me tornei tipo minha mãe, nem meu pai, tá ligado? <risos> Eu voltava felizão da feira, falei, é? caralho. É hoje disso. Mano, infelizmente, a última vez que eu voltei muito feliz mesmo do mercado, que eu gastei pouco e trouxe muita coisa, foi antes de pandemia. Pandemia. Pandemia, mano, sem perceber começou a fuder todo mundo da forma, né? Você foi um dos primeiros atingidos também, né, mano? Fomos, né? Fomos. É. Tá ligado? E Cancelou até hoje tudo. também tá, tá complicado. Hoje em dia, né? Você vai fazer uma festinha ali, pá. Qual o risco de embargar? quase assim que aconteceu com o um amigo aí. Com um amigo meu amigo de MK. Tá tocando uma resenha na festa aí, tá ligado? Os pô, bargou, levou ele, tá ligado? Que isso? Levou com um amigo, tá ligado? E foi contratado, tava lá pra mal o dinheiro dele, né? Porque ninguém pensa na. na e ele foi artistas, levado. Levaram ele, mano. Ele e o equipamento dele. Não prenderam equipamento não, tá ligado? Caralho. E foi festa onde? Aqui ou lá? Foi lá. Lá em barra, tá hum. ligado? Você... Quando ele fala lá em barra, é barra da Tijuca, tá, galera? <risos> Só pra lembrar. <risos> Só pra lembrar. <risos> Boa, mano. Aí, pega a visão. O também já aconteceu em barra, lá em barra, Tá vendo? O, ca... o cara mora na Barra da Tijuca. <risos> Caralho, velho. Não... Ah! Quem tá voltando daquele corte, aquele corte que lembra vocês de se inscreverem aí no canal, de dar uma colada lá na rede social do meu mano DJ Lucas Melo, original. Ô, é... O seu Não, Instagram é tem que voltar, tem, tem que mudar pra O Original. Pô, mano. Pior que será que vai dar boa, mano? Ah, o negócio vai ficar maluco. Já tem né? dois, velho. Você bota você como original. E antes de <risos> sair o podcast ainda. vou, ninguém vou pensar conseguir... nessa parada aí. Não, mano. Não vai fazer isso. Fica tranquilo. Mas quem quiser me achar lá no Instagram e no Twitter é Diego Carmelo. Valeu? Só procurar lá. Segue, dá aquela moral que é o bicho. É isso. E em breve vai virar o original, se vocês não acharam o JLo Carmelo, vai virar o original, <risos> se não virar hoje, eu vou fazendo a mente dele pra mudar isso. hoje mesmo, mano, gostei, gostei da ideia. Mano, deixa eu só te falar uma parada, mano. Não, quer dizer, vai embora aqui depois vocês vão saber o que eu ia falar para <risos> eu não vou falar agora não. <risos> vou falar agora não, vocês vão ficar sabendo mais pra frente. Então, vai. Pô, mano, sabe o que eu lembrei aqui, velho? Do acontecimento... De falar Deus. no Mike <risos> <risos> eu parei que bobeirinha Pô, você não tava tá falando no bike, caralho Conta Mano, do acontecimento Lá que eu, que eu fui tocar no PU, tá ligado? A volta, mané Não, vou contar daí, ida. do que aconteceu Quando a gente chegou ali na, na passarela, tá ligado? Não sei se você já curtiu lá, de lá. Quando a gente chegou na passarela ali Mas eu Mal tô ligado às passarelas Tá ligado não Mas eu não, curti, eu não curti curti PU porque... Por falta de oportunidade mesmo, que eu trabalhava muito pra cá mesmo. Mas eu, eu, lá eu só cheguei a curtir. Eu curti a gaiola. Curti que é a pena, também. né? Curti também o PPG. Nunca peguei, não. E, é, foi duas vezes o PPG e a gaiola. Só, só fui três vezes no baile, mano. Na Você minha viu? vida. Pô, mano, eu sempre fui. Só fui várias vezes, tá ligado? pô... Mas como é que foi dessa vez aí? Dessa vez aí foi sinistra que eu fui tocar, tá ligado? Aí, pô, na ida, na ida eu já tava indo meio, meio nervoso, meio pato, tá ligado? Porque é minha primeira vez tocando em baile de comunidade, tá ligado? Querendo ou não, cara, tocar em baile de comunidade é outra resposta, é outros 500, é outra realidade, tá ligado? Não é como tocar numa boatezinha. Hum. Tá ligado, é que você me entende, tá ligado? Tem que tá ligado em tudo. Tá ligado? Até no que você fala, você fala demais, bobeira, tá ligado? No que você fala, no que você toca. Também, tá ligado? Porque qualquer bobeira, tá ligado? Nego, acho que é meio maravilha, mas é uma responsa, mano. Tá ligado? Mó responsa. Correndo risco, né? Operação. Vários riscos, né, mano? Tá ligado? Vários Mas, tipo assim, são riscos que eu, que sou um cara do funk, eu acho que não deveria correr esses riscos, tá ligado? Pelo Ele menos é. os caras teriam que ter a consciência que pô, o momento do funk ali, os caras tá num lazer. Tem muito morador, tem muito visitante, criança. tem muita gente fora, tem muita criança, tem muita mulher. Não é momento. Não é momento. E acabou. A gente sabe que já teve, já teve coisas que aconteceu e que e que poucos falam. Sim. E que saem poucas redes mas e mais poucos falam. Pouca mídia. Pouca mídia. Mas a gente sabe que já rolou muita covardia e por isso que eu acho que o nosso trampo é no no do funk... É perigoso, mano. Ao mesmo tempo que a gente tá no sonho, a gente tá ali correndo um risco danado. Mano. Na moral. Pior que porque funk, não funk, querendo, é muito discriminado, né? Muito discriminado, né? Se você falar hoje em dia pra um polícia ou alguém com um cargo, tá ligado? Falar que você é funkeiro, o nego já vai... Porra, fanqueiro, porra. Já encosta aí que tá eu quero ver que você tá de boa. Porra, em qualquer lugar, cara. Tem gente, tem muita gente que não curte funk, tá ligado? Muita mesmo. É. Que odeia, né? Porra. Mano, eu tipo assim, eu levanto a bandeira, mano. Ah, eu também, mano. Eu levanto a bandeira do funk, eu levanto a bandeira do rap, tá ligado? Eu levanto a bandeira da música em geral, mas tipo assim, eu não fico boiando na rua não, mano. Acabou <risos> medroso e né? fudendo, velho. é doido. Medroso, pô. É, medroso não, mano. Você é. vai ficar boiando. Eu não fico boiando, não, mano. Eu só saio na rua não. se eu tiver que trabalhar, mano. Se eu não tiver que trabalhar, eu tô dentro de casa. Você fica na rua, à toa? Depende, mano. Final de semana, bebendo. Ah, não. Sai pra beber é um bagulho. Não, mano. na rua mesmo, de casa. É, é na rua de casa. Mas é. eu vou ficar boiando em qualquer rua. Na rua. <risos> Aí, vou voltar no assunto lá. no. <risos> lá efeito lá do, p... do Copão. Tá Vai começando. Lá. Copão e das balas. Doces da WS e whiskeria. Não, Não peguei nenhuma, tá, gente? Eu tô só no... Aí, na ida, cara, quando a gente acabou de... Você escreve seu nome aí. Já é. Quando a gente acabou de descer, a gente foi de van... Eu fiz o van, tá ligado? Foi só a rapaziada minha que queria <risos> eu ver. Eu fiz o avan, falou rapidinho, Você <risos> fez o van, cara. Pobre. Fiz uma van, mano, porque eu ia tocar, tá ligado? Na hora que eu postei, rapaziada, tudo queria ir, tá ligado? Já uh. lancei o van, tá ligado? Foi Rapaziadinha... Aí na hora que a gente desceu da van, tá ligado? desse ano ele pra entrar subindo a passarela. Pum, desceu da van e a van saiu. Uh. Aí, a mina que tava na van, mano, perguntou assim... DJ, cadê a sua mochila com o seu notebook? Nossa! Você esqueceu? <risos> Deixei dentro da van, mano. E aí, aí eu comecei né? a ficar maluco. Caralho, eu vim aqui só pra isso, mano. Como é que eu vou tocar agora? O que, é que eu vou fazer? Eu fiquei maluco, tá ligado? Comecei a ligar pro maluco da van sem parar. Eu não tava atendendo, não tava atendendo. Eu falei, agora fudeu. E aí? Mano, depois de muito custo, mano, que eu consegui falar com ele... Aí ele desenrolou pra voltar, mano. Pra entregar o notebook, tá ligado? Ah, Mas o cara não ficou lá esperando um? <risos> não, ele ia pra outro lugar, a Aravanda, tá ligado? Bem distante dali. Caralho. Mas aí, depois ele desenrolou também um lugar pra ficar lá perto e pá. Aí eu consegui não, pegar... eu pensei que os caras, quando iam, eles encostavam por lá mesmo. Não, tem... Encontra por lá quando, assim, entra pelo lado da favela ali. Aí tem umas treta pra guardar a Aravanda, tá ligado? Mas aí, do outro lado, lá da pista, lá... Que tenha. Uhum. Que vai subir a passarela, não tem como parar, tá ligado? Aí, mano. Ah, que tá na pista, né? Aí ele tem é, que deixar gente passar algum verdade? lugar pra encostar o carro. É. Pô, é mais missão, né, mano? Aí, aí eu contei a ida, mano. Isso aí que eu já tinha esquecido o no notebook dentro né, no do negócio. A volta. A volta. E todo mundo voltando, tranquilo, pô. Eu mais ainda, toquei no PU, fiz foto, vídeo, rapaziada toda. Tá, Teve uma hora que eu tava quase dormindo, mano, dentro da van, na volta, dormindo me moscando. Tá, pô, mas mano. e o baile, mano? Como é que foi o baile? Ah, você mano. conseguiu tocar? Toquei tudo, na moral, mano. Eu Agitou o baile, a galera doce. Claro, toquei 7 horas da manhã, meu, das melhores hora do baile, Caralho. Mano. Tá ligado? De hora, quando tá amanhecendo que o pau tá quebrando, tá Mano, eu quero ir num baile de favela contigo, pai. Vamos ir, mano, pô, não vai ficar à vontade, pai. Tocar. A gente vai desenrolar, a gente vai desenrolar os bailes isso daí é mole pra nós. E tipo como, mano, o baile foi... Pô, eu na conexão com o DJ, o DJ que me botou pra tocar, ó, o Vinis o Vines DJ, me deu uma moral. Cara aí cara humilde pra caralho, mano. Uma semana antes de eu tocar no baile, eu fui pra curtir, tá ligado? Eu tava lá curtindo, aí esse meu amigo que desenrolou pra tocar lá, me botou na visão com o Vinis. No meio do baile mesmo, nós começamos a conversar, tá ligado? Eu dei o papo reto nele, que eu tinha vontade de tocar no baile de comunidade. Pai, bros, nós conversando, salvei o número dele. Outro dia, tá ligado? Mandei mensagem pra ele. Ele respondeu na moral e falei: semana que vem você brota que você vai tocar, pô. Falou assim mesmo: Você brota que você vai tocar. Vou, de, vou tirar uns, uns 30 minutos pra você tocar do meu horário. Aí acabou que na hora que eu fui tocar, eu toquei mais de 30 minutos. Toquei uma hora e pouco direto, tá ligado? Caralho. Aí. Porra, mano. Comecei a tocar. Meio que nervoso. Pá. Aí depois soltei, filho. Pau quebrou, mano. Mas cedo. Né? Bravo. E, e baile de comunidade é porra, mano. O nego pedindo alô toda hora, mano. Toda hora. Mano, alô pra não sei quem, fulano, não sei da onde. Foi. Toda hora o nego pede música. O nego, pô, tá ligado? O bagulho é mil graus, mano. E a parada é dar atenção pra geral, né, mano. Também. Tá, mas... <risos> <risos> Tem que dar atenção. Tem que dar, mano. Mano, e a volta? A volta que como? Eu tava quase dormindo do nada, mano. Eu escutei, porque os vídeos tava todo fechado. Do nada eu escutei uma uma gritaria, mano, encosta, encosta, pô mano, eu já meio que o som não olhando. já olhei pra cima pro lado assim, mano. A barca, no meio da Avenida Brasil, contando o um fuzil pra nossa van, gritando pra encostar, mano. Nossa... <risos> encosta, encosta, Porra, aí eu acho que o motor não tinha se ligado, eu comecei a falar, qual é o motor? Para, porra, eles vão atirar, eles iam atirar, velho, tá ligado? O motor sentando o dedo na Avenida Brasil. Ah, segura aí. Fala rapaziadinha, maneira voltou de mais um corte Agora foi o corte que a bateria acabou, mó parada Tá ligado, né, porra. mas Imagina Carmelo, continua história E a barca mandou encostar, como é que foi, mano? A barca, mano, olhei pro lado, fiquei apavorado, tá ligado? Que aí, pô, mano, aí Muito custo o motor lá, muito custo não, ele custou Depois de um tempinho ele custou, tá ligado? Ali na, hum. na pista, aí, pô, mano é na hora que ele encostou o carro dos já parou atrás, mano. Já, já, já desceu todo mundo, mano, do carro dos canas. Apontando o um fuzil a van gritando: perdeu, porra, perdeu! Desce! Nós entendendo nada, tá ligado? Perdeu o quê? Perdeu <risos> o quê? E tipo, como? Mano, parecia uma cena de, porra, de tropa, filme, de elite, né? porra, mano. Os caras apontando gritando: desce, porra, perdeu, perdeu! Faltou. Desce com a mão na cara, porra! Faltou os caras dar uma tapa na tua cara e perguntar: cadê o Faltou. baiano? <risos> hum. Pô, mano, aí desce com a camão na cabeça e deita no chão. Já falou assim, na hora que abriu a porta da van, mano. Já desceu eu, foi ah. eu, o MK e o Plug. Eu passei o J-Plug também, tamo junto, viado. J-Plug me dá várias moral. J-Plug e duas <risos> meninas, colega meu. Aí tá. Desceu eu, nós três, mano. E aí os canos já botou nós de cara pro chão, na Avenida Brasil. Camão na cabeça, tá ligado? Nossa, senhora. Porra, de manhã cedo. Coro comendo, rua lotado, geral olhando pra nós, nós né, deitadão no chão, tá ligado? Aí eles já entraram na van, gritando, vou achar alguma coisa? Aí nós, claro que não, senhor, não vou achar nada não. Pô, aí, e lembrei, mano, que a mochila ficou lá no fundo da, da van, aí eu, eu deitado no chão pensando, pô, esses caras vão me forjar, vão jogar alguma coisa ali dentro. E eles lá dentro da van, vasculhando tudo, eu só pensando nisso, eles vão, vão forjar nós, mano. E tinha dinheiro meu também lá dentro, eu olho pensando, eles vão levar o dinheiro, vai, vai dar em porra nenhuma, vou ficar duro Aí, porra, mano, vascular a van, pá. Depois não acharam nada, acharam nada, com certeza não ia achar. Aí começou a interrogar eu e os amigos, tá ligado? Várias perguntas. Vindo da onde? Aí fala explicamos que era DJ, tava vindo da, do Parque Leão <risos> pra melhorar. Pra melhorar. <risos> Aí eles deram um papo que eles... que é o lugar onde a van tava, ficou parar a noite toda. Não é um ponto bom da van parar e aí alegaram que... Tá ligado? Que quando nós entrou lá de manhã, eu não sei o que eles pensaram, que era bandido, tá ligado? E falaram que eles estavam palmeando muito tempo já a van, que eles falaram, tá ligado? E pra mim, isso pra mim também, pô, foi um grande livramento, cara, porque podia ter acontecido muita coisa. Cara ah, podia ter atirado antes. Tá ligado? Pega um doidão, polícia doidão da e vida, aconteceu aí com o bonitinho. fuzila a van. Você lembra do bonitinho? Lembro mesmo, tá ligado? Você eu é trouxe onde? o bonitinho em volta redonda aí mano, as duas vezes, pra fazer presença VIP em choperia. Eu lembro, lembro. Bonitinho mano, Mó moleque de gente boa mano, Mó, Mó moleque de gente boa. Pessoalmente não conhecia, só pela internet. Tá? Mano, quando eu vi ele lá no aero. Geral, tirando foto com ele no camarim, geral, na hora que eu olhei pra ele, falou assim: e chão! <risos> <risos> me é, deu um abraço. Aí. E aí? Pá, pegou na minha mão. É, Mano, levei bom, né? lá. Levei ele lá em, em Santa Cruz, na choperia. Botei um balde assim, ó, no meio da roda de samba. Ele bateu no assim, tamborzinho, assim, de boa, cantando é. samba, tá ligado? Uhum. No meio da roda de samba, falei assim, E aí, bonitinho? Um balde de cerveja para é pra quem beijar na sua boca. Ah, <risos> agora demorou! <risos> Mas, <risos> aí, juntou de mulher assim, e deu fora nas mulher, mano. Que isso, e meteu falou, uma... Não, você não. Não, você não. <risos> Desgraçado, <risos> mano. Papo reto, velho, papo reto. Mano, mano bonitinho, Deus o tenha ele, os adv... ele os empresários dele, que agora eu esqueci o nome dos manos. Mas hum. todo mundo muito gente boa, mano, todo mundo muito, muito gente boa. Comeram uma pizza comigo lá, umas duas vezes lá no uhum. Santão. Os caras gente boa pra caralho. Deus o tenha, bonitinho, pô. Você vê, né? Só quem lembra lembra. Tô ligado. Você vê, né, como é que o Frank é discriminado. Você vê, né, mano? E o cara ele abraçava muito o funk mesmo, ele era muito do evento do funk né, ele uhum. fez parte das paradas do Kevin e o Chris, também. ia nos baile funk fazer presença VIP, era uma parada porra, fiquei até meio chateado agora, caralho. Quando eu vi aquela foto veio pior ainda mano, a foto do, eu tiro a foto no né, do momento ela baleava. Ah mano, quando eu vi aquela porra. foto lá, eu apaguei na hora. Mano. Fiquei também porra pra baixo. Apaguei né? na hora. Pra mim chegou foto e chegou vídeo, mas eu apaguei na hora. Mas as fotos, os vídeos que eu gosto de ver dele é... Igual quando ele foi a primeira vez lá em Santa Cruz, eu falei assim... Fala aí, bonitinho. aí ah, eu fazia nos no Stories, né? Pô, fala aí, bonitinho. É. Fala aí, tô fechadão com cuzão, ele. É o bonitinho fechadão com o cuzão, pô. caralho! Cara... <risos> cara. Eu pra galera, mano, eu não vou pedir pra falar de novo, velho. Vai ficar me esse mesmo. Vai me é. Qualquer um dia eu vou botar de Reels lá no meu Instagram, <risos> mano. Pô. Bonitinha é foda, mano. É uma foda e foi uma época boa, né, mano? Foi uma época boa. É não, não, E fala pra mim, cara, a primeira vez que você tocou lá no Rota. Primeira vez que você pegou aquela domingueira Caralho, lá. Caralho, mano. Porra. Outro nível, né, cara? O Volta Redonda tem uns eventos que, porra... Eu acho que o público do Vota Redonda é bastante animado, cara. Uhum. Rapaziada, curte mesmo, tá ligado? Pô, ali no Rota, ali era o Furnuncin, né, mano? Nossa, do No inferninho, né, pô? gostei. gostoso. Aquele, cara, a parte de baixo, ele do Rota, nossa. o um pique. <risos> tá ligado? Aquele pique, mano. Porra. Aquele... Era na parte de baixo, era dentro do Rota, é, né, mano? É, tá ligado? fora não. <risos> Aquele Carai. apertadinho lá, era inferninho mesmo. Nossa. <risos> Palquinho ficava como? Deu que subia no <risos> palco geral dançando, você lembra? Deu Caramba. mesmo, mano? Oh, tem dois anos que eu não vejo isso, cara. Parece <risos> que o bagulho aconteceu mil anos é, atrás, velho. Geral subia no palco. As meninas subiam no palco pra dançar. Os eu meninos minha... subiram no palco. Batalha de passeio. Paci... <risos> <risos> mano, é um bagulho louco, velho. Olha o tanto de tempo que nós não vemos isso. Na moral, parece que, que, que era um... foi um ontem, né, meu? É, mano. Que bagulho louco, velho. Doideira, velho. Eu tô doido pra ver isso de novo, mano. Só você não, mano. Papo reto. Ô, Tei, pelo amor de Deus, Tei, <risos> já tá na hora. Passou da hora, Tei, passou. Vambora, filho, vambora, vambora, vambora já dá, já tem um montão fazendo. Vamos botar isso pra rodar, mano. Fala, rapaziada, tamo voltando aqui, mais um corte, agora o nosso último corte aí. Valeu, tamo chegando aqui pra finalizar okay. o nosso podcast. E, é, pô, mano, conta pra nós aí um, uma última, uma última doideira. Qual foi o baile mais louco? Fora esses. Esses, eu acho que esse que você contou do PU já com certeza foi o um mais louco que você. Rapá, foi, né? Mas o daqui de Volta Redonda, a primeira vez que você tocou lá no, no Rota, ou a primeira vez que você tocou aqui foi onde? Primeira vez, cara? Acho que foi ali no. Caralho, esqueci o nome desse lugar agora. Puta que pariu, mano. Foi social? Foi um bailezinho, mano. Esqueci agora o lugar. Não vou lembrar, mano. Você deve saber, o um clube é meio que uma garagem. Não é clube, <risos> não. Na época, é, não, tá ligado, não, não. é o clubezinho, mano. Não, a entrada parece uma garagem, tá ligado? Esqueci o nome agora do mano. mano. parece um galpão. <risos> tá ligado, não? No porão? Não, no porão não, mano. Que um lugar ideia? feio aí de VR aí que eu esqueci o nome, mano. tá ligado? <risos> mano, é pá, mano. Não é clube, não, hein. É assim, mano. Eu onde você fui tocado aí. Caralho, mano. Eu vou lembrar só depois, agora mesmo não lembro. Que foi o primeiro bairro que eu toquei, que teve até a equipe Apocalipse, né, aqui de Volta Redonda. Apocalipse. Apocalipse é brabo. Toquei, acho que foi o primeiro que eu toquei aqui. O evento mais pica que eu toquei, pra mim, não foi um... Não sei, não foi um evento, foi um bagulho programado. De última hora eu toquei no carnaval lá da cidade, tá ligado? No trio elétrico Caralho. lá em cima. Caralho! Tá ligado? Caralho! Na hora que eu subi lá em cima, já vi aquela tela no final lotado de gente, tá ligado? Igualzinho, eu toquei papo de 8 mil, acho que fui contar nos 8 minutos, cara, muito rápido, porque carnaval sabe como é que é, né? Ainda mais em barro, tocou uma musiquinha, mas para, um funkzinho, começou um porradeiro que eu não parava, mano. Eu olhando de cima, tá ligado? Furro nem abaixo aí. Brabo demais, Mas foi mano. um lugar fora, mano, no tempinho que eu toquei, tá ligado? Aquela multidão de gente cantando, você vendo lá do trio elétrico, mano. Porra, muito isso? foda, mano. Pra mim foi... Isso daí foi um demorado. Caralho, Toquei porra, mano, mas foi é um bagulho maneiro. Quem eu vi fazendo isso daí aqui em Redonda foi o DJ do RD, mano. Do RD, conhece? No... Ele é brabo. Lá no... Pô, foi um pré-carnaval que teve ali no aterrado, Mano... Pô, na hora que eu vi o 2D em cima da vanzinha. Eu, eu vou subindo essa porra. Caralho. Subi Virou, comigo, não, bora. a van? Eu olhei essa... Aí, 2D. Tá vendo? Eu quero fazer o maior marketing. <risos> o cara quer botar pilha. Mano, mas na moral, 2D, porra. Bravo, bravo, bravo. 2D é, D. é bravo. Em breve vai estar tá aí, mano. Em breve ele vai estar tá aí. Eu vi que ele tava batendo quase 50 mil no SoundCloud. Se é, é, porra. É ele estourou pra... em sequência aí, porra. Bravo. Saulas. Bra, bra, bra. Isso que eu gosto de ver, mano. Rapaziada que não tem valor, tá? Muito valor, o que que eu falo... Fala que é no mic, meu mano. Calma aí, mano. <risos> Rapaziada que eu vejo que não é muito, assim, falada, tá ligado? Que do nada se torna as paradas assim, eu fico feliz pra caralho, tá ligado? Porque eu sei que os caras tem talento, tá ligado? E que os caras tão no corre. É, tá ligado? <risos> só falta só mesmo... Explodir. É isso. É isso. Mas tá vindo, tá vindo, quarentena tá acabando agora, muita galera vai passar aí no podcast, muita galera vai ser divulgada aí, muita galera eu vou botar nas minhas redes, muita galera vai sair no meu canal também, entendeu? Em breve, em breve aí vai ter aí podcast do Lucas Mello ao vivo, soltando as melhores do Rio, fala tu. Tudo Os por conta do Isão. Um strapzinho Vou aprender tudo contigo, mano. Vou botar um strapzinho. O curso que você fez, você vai passar tudo pra mim. Ah, com certeza, mano. Tá ligado, o computador né? tá ali, é só abrir e estudar. Porque DJ não é só tocar, né? Tem que hum. estudar, né? Tá ligado. Tem que estudar, mano. Nenhum... Se você não gosta de estudar, mano, tá fudido. Porque todas as ah, profissões tem que estudar. <risos> <risos> todas as profissões tem que estudar. Então e é, é isso, isso, rapaziada. Aí, Eu... ó, WS deixou a gente forte aí. WS valeu pelo energético Shark, Shark. energético Shark, o, o nosso destilado. Quero agradecer aí. também aqui ó, a roupinha que eu pô. Fala aí, fala aí. Roupinha, relógio, boné, tudo do meu amigo Vitinho, tá ligado? Valeu, Vitinho. Vitinho, Império das Marcas, lá pô, em Barra. Império das Marcas. Aí, manda os manda panos aí, pô. Manda os panos que eu boto só só logo pra ficar aparecendo aí no canto. Aí pô, mano, terra. ele vai ver se ele vai ficar maluco, ele vai querer... Porque é um moleque bom, moleque ajuda mesmo, minha moleque... Aí, na moral mesmo, o Vitinho é uns caras que pô, tá ligado? Acredita mesmo no meu trabalho, o cara é sempre na moral, mano. Sempre na moral, desde quando... For. Mano, é isso, ó. Eu vou falar, todo mundo aí que quer dar uma fortalecida aqui no canal, a gente tá precisando de muita fortalecida pra gente continuar esse projeto. E quem quiser fortalecer, é só entrar em contato no meu Liquid Tree, que tá aí na minha descrição. Valeu? Vocês seguem lá o Carmelo. Vai deixar lá na descrição, lá, meu. É lógico. lógico. É isso. Vai estar tá na descrição aí, as redes sociais do Carmelo. E, rapaziadinha, chega no like, chega no comentário, chega aí na, na curtida, liga o sininho. Valeu? Envia esse podcast pro seu amigo que curte um podcast, curte uma resenha boa. Curti um pouco de risada também, umas histórias meio loucas. E okay. é isso. Valeu, meu mano. Tamo junto. Tamo junto. Mão gessada. Mão gessada. <risos> um dia vocês saberão de toda a verdade. <risos> Fui!